Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você o terceiro episódio da nossa série da expansão do Velozes e Furiosos aqui no Forza Horizon 2. O Dodge Charger 2015, o melhor do Muscle Moderno. Ainda temos muitos carros na lista. Entre no carro e vamos ao trabalho. Cara, eu achei que ia ser um pouco maior, mas só falta três carros, né? Eu acho que nesse episódio a gente consegue finalizar isso aqui. Tem algumas pistas que você pode seguir. Qual delas quer tentar primeiro? Cara, eu vou tentar essa aqui que tá lá... Ixi, esse evento aqui vai ser com o Bugatti, ó. Vamos direto pra lá. Beleza, mano, vamos lá. Já corta direto pra lá. O evento tá aqui a 700 metros, mano, que carro bonito, velho, que carro da hora, gostei demais desses detalhes aqui, eu não aguentei, velho, eu tô gravando a série cortando é, no mesmo dia, porque eu tô curtindo demais esse, essa expansão aqui, pena que só falta três carros, né, eu acho que nesse episódio a gente finaliza. Beleza, o cara precisa se livrar da polícia antes da corrida. Marque uma velocidade insana na zona de velocidade para tirar os caras da cola dele e ele topa. Beleza, vamos lá na chuva, hein? A chuvinha desse jogo aqui também é muito bonita, né, velho? A gente tem que fazer 274 km por hora. Vamos lá. Consegui umas informações sobre onde anda um dos pilotos Tá no seu mapa Vá até lá e desafie o cara para um mano a mano Beleza, ele tá bem nessa área aqui, ó Vamos lá <risos> Ok, vamos lá Vamos entrar na área aqui desse piloto aí Pra gente desafiar ele Será que a gente ganha o carro dele Ou vai ter que correr? Eu acho que vai ter que correr com ele ainda, né? Acho que tem que dar umas voltinhas aqui, né? Até encontrar ele Ó, já apareceu aqui, é um Bugatti. Vamos lá. É bem simples. Ganhe a corrida e ele vai correr valendo o um carro. Nossa, já me largou na frente do cara aqui. Não teve nem como evitar a pancada. Eu acho que o Bugatti é bem mais rápido de reta, né? Acho não, tenho certeza. Esse carro aqui é pra manobra. Tô achando que o motorista desse Bugatti tá com medo de acelerar. Nossa, corrida na chuva com esse trânsito e um Bugatti atrás não é... não é easy, não. Mas cuidado com a árvore que se bater na árvore e não ter como quebrar não. Ótimo trabalho, cara. Não, você detonou. Agora ele precisa correr valendo o carro. Eu adicionei o um local no seu mapa. Deve ser essa corrida aqui, né? Ah, é essa corrida aqui, vamos lá. Bugatti Veyron, esse bicho transpira velocidade. Parece que esse cara é cheio da grana. Depois que você ganhar o carro dele, ele vai precisar. Vamos lá, vamos pegar esse Bugatti para pra nós. É, mesmo sendo o GTR tração nas quatro, ele tá um pouquinho instável ainda. Ele tá com muita potência, né? Eu acho que com a Maquilaria ia ser mais fácil, talvez, hein? Talvez não, certeza, né? Eu não sabia como é que era a pista... Que velocidade, velho. Você tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Segurar esse nitro aqui pro final. Você é o bonzão agora, irmão. Você detonou. Olha, já tem uma corrida aqui pra gente fazer. Já vamos ver se dá pra entrar com esse carro aqui. Eu acho que não vai dar, não. Carro legal, mas não é o carro pra esse evento. Quer entrar no carro certo? Tem um cara contando vantagem, dizendo que qualquer pessoa que ficar no pódio pode tentar ganhar o carro dele. Você consegue, né? Beleza, vamos lá, vamos tentar ganhar esse carro aí agora. A gente já ganhou um Bugatti e falta dois, né? Tem esse carro e mais um, então. som dos carros aqui no Horizon 2 velho, eu teoricamente paro aqui só para ficar escutando é muito top, velho. Os detalhes também, né? Pelo que eu tô vendo, porta-malas desse carro, o teto e o capô são de fibra de carbono. Então, esse carro aqui tem um alívio de peso. Podia esses carros aí que é uma, uma DLC, né? Desses carros aqui pro Forza Horizon 5 A questão dos direitos autorais É um saco, né, cara? 50% da pista já foi Vamos pegar esse carro aqui Eu tô curioso para ver os próximos Eu acho que falta o Eclipse Agora o outro eu não sei qual é Pensa num carro que sai de traseira, é esse aqui Mas ele tem uma manobra muito boa Mas se forçar, ele sai de traseira mesmo Nossa, esse gráfico aqui é absurdo, cara, absurdo Nossa, você oh, vai ver o, o Need for Speed o, Não, o Veloz e Furioso, o, fi, o jogo, né, do Veloz e Furioso Aí você joga isso aqui, cara Mano, não tem como, né, velho? Quem joga Forza fica enjoado, cara, mas assim, com razão, né? Porque um jogo desse aqui, pelo amor de Deus, dá aula, né? Legal, é assim que se faz. Você pode tentar ganhar o carro dele. Eu marquei o local no seu mapa. Beleza, tem uma corrida aqui. Eu acho que essa corrida é pra ganhar o carro dele. Vamos lá. Existe. desiste. Ele se convenceu de que é um piloto melhor do que você. Na verdade, ele tá tão confiante que se você ganhar dele, ele te dá o carro. Deixa a sua habilidade dar o recado. Caraca, velho. Esse carro aqui tá insano, hein? Com esse monte de para-choque aqui, velho. Meu Deus. Mano, eu assisti, acompanhei esse muito Velozes e Furiosos, cara, até o 4. Depois que o Brian se foi, aí eu peguei e deixei pra lá, velho. Parei de acompanhar tanto, né? Eu até me arrependi, eu perdi uma boa sequência. Tem que fazer a habilidade de quase acidente, né? Então tem alguns carros que eu não me lembro. Eu não, lem eu não me lembro de qual filme que é esse carro aqui. Mas ele é bonito pra caramba, velho. Só esse aerofólio aqui essa grade atrás que eu removeria. Da frente, também, né? Eu gostei da cor do carro. É, não deu para segurar esse carro aqui, é um Muscle, né? Então a direção dele é um pouco lenta, né? É tipo a característica do carro, né? Uma coisa que o Need for Speed One Bound tentou trazer. Mas eles mentiram, né? Mentiram, cara. O pessoal do Ambalde lá falou que... Ah, o Muscle Car vai ter a característica dele. Tem nada, moço. É a mesma coisa. A única coisa que eles colocaram lá é que quando o carro é Muscle, ele demora mais para. Ele não tem manobra, né? Simplesmente não tem como salvar a manobra do carro. Você detonou. curto carro. Ué, eu já ganhei o carro. Esse aqui foi fácil, hein? Vamos entrar aqui na garagem. Quando você pilota esse carro, parece que todos os outros estão parados. Você vai curtir. Uma belezinha. Ok, vamos seguir em frente com o resto dos carros. Cara, eu tô fã desse carro, viu? Até agora você tá indo bem. Melhor que bem. Incrivelmente bem, na verdade. Mas ainda precisamos conseguir mais um carro. O Maserati Ghibli. E eu acabei de encontrá-lo. Ah, beleza. Vamos até esse evento aí. Eu consegui uma corrida para a gente, bem simples. Pelo que eu ouvi, alguns dos pilotos são bons, então você vai ter que dar o seu melhor. Vamos lá, vamos ver se nós pega o Ghibli. Eu acho que vai liberar ele agora. Eu lembro muito dele no Horizon 3. Inclusive, eu já instalei o Forza Horizon 3 no PC. Cara, eu fiquei com medo. Eu achei que eu não tinha a versão do Horizon 3, porque não aparece na loja, né? Não aparece mais. Aí, no aplicativo do Xbox, tinha. Aí, a, a versão que eu tenho do Horizon 3 é a básica, mano. Eu dei sorte, porque eu, tá, eu achei que eu tinha a versão boa, né? Pelo menos a, a versão, a, me, a mediana, né? Que eu não sei qual que é o nome aí eu fui pesquisar certinho lá e a versão que eu tinha era a mais simples eu até fui ver no mercado livre se dava para comprar para PC aí depois eu pesquisei certinho eu vi que eu tinha o Horizon 3 porque eu tenho no Xbox One Aqui o freio ABS desligado não é progressivo, igual no, no Forza Horizon 5, né? No Forza Horizon 5 que evoluiu. Eu acho que o Horizon 5 pegou essa, essa física do novo Forza Motorsport, pelo menos o freio, né? A ideia deles. Só que o restante não pegou, não. Acho que deve ter rolado alguma coisinha. Eu acho que o pessoal do Motorsport não falou para eles que, olha, cara, a gente tem que lançar o, novo, o nosso jogo primeiro para depois vocês... Pegar a nossa física 100%. Eu acho que rolou mais ou menos isso. Pelo menos isso é o que a galera estava comentando, né? Aqui o freio, ele não tem esse... É, ele não é progressivo o freio, né? Você aperta o freio aqui, ele já trava na hora. Você tem que apertar bem pouco. Agora o, o freio do Horizon 5 é igual o freio de Fórmula 1. Primeiro o disco tem que esquentar para a roda travar, né? Aqui não, aqui você apertou forte, aqui já trava. É muito da hora, cara. Ele fica muito mais real. A física do Horizon 5 é uma evolução comparado com o restante. O Horizon 4, o freio é praticamente igual esse aqui. Se apertou forte, trava. Legal. Isso foi lindo. Eu não vi alguém pilotar assim desde Miami. Agora ele precisa correr valendo o carro. Eu adicionei o um local no seu mapa. Beleza, o local tá aqui bem próximo da garagem, né? Beleza, vamos até lá pra gente pegar esse Ghibli. É uma corrida clássica pra ver quem é o melhor. Você vai deixar o cara te peitar ou vai mostrar quem é quem? Oi oh, esse Ghibli aí é bonito, esse carro, viu, velho? Só que ele não vai ganhar desse carro aqui, não. Acho que <risos> esse carro aqui é meio, né? Apelão pra correr contra o Ghibli. Não, todo mundo que tá aqui, né? Cara, e o nível de dificuldade aqui não tá abaixo, não. Porque a galera aqui tá braba, viu? Você tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Nossa, o pessoal aqui, eles... É, é Drive atar né? Faz igual a galera do online, velho. Meta o carro na frente mesmo. Impressionante. Temos todos os carros da lista. Vou ligar para umas pessoas e acertar a remessa. Esse carro é demais exatamente o meu estilo. Show de bola, e agora? Eu chamei os caras para pilotar os outros carros até a base aérea. Vai ser uma bela caravana. Ok, vamos ver quem ganha do avião. Eu acho que isso aqui já é o evento final, né? Vamos lá. Que vai rolar é a seguinte Meu parceiro tá no avião e ele precisa dos carros O problema é que ele não tem autorização de voo No espaço aéreo francês O que a gente vai fazer não é exatamente legal Então precisamos levar esses carros até a base aérea Sem demora Assim o meu amigo pode decolar logo que eles forem entregues. Beleza? Ok, vamos lá Todos os carros estão aqui, né? Da hora, mano. Aí, lembre de que você pode usar o um nitro desse evento. Não tenha medo de tirar vantagem disso. Só podia ser um pouco maior, né? Eu acho que isso aqui é o final já. Caraca, mano, como é que eu vou passar essa galera aí com, essa, com esse carro aqui de quatro marchas? E esse terremoto aí também, velho. <risos> Véi, que doideira, mano nossa a saída de curva dele é lenta demais Parece a o início do Horizon 5, né? O avião... Bom, conseguimos. Eu e a minha equipe temos todas as máquinas de que precisamos e você fez amizades para a vida toda. Pode confiar. Cara, não teríamos conseguido sem toda a sua habilidade. Mas segura aí. Ainda tem muita coisa para fazer no Festival Horizon. Isso deve manter você ocupado até eu te contatar de novo. Boa sorte. Cara, então é isso. Três episódios apenas a gente zerar a nossa série da expansão do Veloz e Furioso. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. A próxima série eu pretendo fazer do Forza Horizon 3, tá? Pra depois a gente ir pro 4 também, beleza? Eu espero que tenha gostado e até a próxima.